Se você acompanha a gente, acha nossas considerações, reflexões interessantes, nosso site, nossos, nossos vídeos, não deixe de colaborar com a quantia que for possível na nossa campanha de financiamento coletivo, que está no catarse, catarse.me barra diálogos do sul, que é o que nos mantém, que é o que nos permite fazer vídeos e fazer nossas análises e manter nosso site, nossa, nossa atuação. É, é, e, repito... Foi possível, com esse episódio dos vazamentos, ver a importância da imprensa alternativa. A mídia hegemônica nunca, nunca é, fez qualquer crítica contundente à operação da Lava Jato. A mídia hegemônica lucrou todo esse tempo e se deleitou com todos os vazamentos feitos com as delações premiadas que não tinham provas e que eram muito mais graves do que agora eles estão acusando esse hackeamento, suposto hackeamento, que foi divulgado pelo Intercept. Então é isso, um abraço e até mais.